Passando para recomendar um livro extraordinário do meu amigo Danilo Figueira. É o livro Liderança Acima da Média. Uma vida de influência extraordinária está ao seu alcance. Danilo é um dos mestres que eu mais gosto de ler, de ouvir, pregar e ensinar, mas esse material abençoou minha vida assim de uma forma única, singular. Eu fiz uma leitura de pressa para poder fazer a recomendação enquanto ele produzia, mas só depois que eu peguei o livro impresso que eu realmente parei para comer com muita atenção e eu fiquei profundamente impactado eu recomendei que toda a liderança de todas as nossas igrejas adquira, leia esse livro e eu estou comprometido em divulgar e espalhar essa mensagem porque realmente é algo extraordinário. Ele trabalha a ideia de que liderança não é cargo, é influência. E ele se move aqui dentro de um trilho que é a bênção de Jacó sobre José, né, que, nas palavras do próprio pai, inspirado pelo Espírito Santo, se distinguiu dos seus irmãos. Então ele mostra os princípios bíblicos que podem nos levar a romper com a mediocridade a se destacar, a viver a plenitude do que Deus tem, é, como poucos. É uma área que tem muito material, mas nesse nível, com, com a forma como me impactou, eu não posso falar da mesma maneira de nenhum outro. Então, assim, estou realmente passando para recomendar. Vale a pena fazer o seu investimento de tempo e recursos nesse material. Vai ser um marco na sua vida. Eu gosto nas minhas leituras de grifar as partes principais. e Nesse livro foi difícil selecionar o que grifar. Né? dá uma, uma olhadinha aqui, eu realmente tive dificuldade, porque tinham páginas que a vontade era grifar quase tudo, né? um material que realmente merece essa nossa atenção, merece ser estudado. Gente, eu estou tão comprometido com a divulgação dessa mensagem, que resolvemos disponibilizar pelos nossos canais também a venda, com a diferença, o está bancando o frete, então para que você possa adquiri-lo sem o custo de frete, você vai precisar, na hora de finalizar a compra, é, usar esse cupom de desconto que nós estamos é, é, mostrando aí na tela, tudo junto, sem acento, e ele vai eliminar o custo do frete. Deus abençoe.